Olá, galerinha do YouTube, beleza? Mas assim, aqui para dar mais uma grande diferença. Hoje vamos falar da preservação dos rios. É muito importante lembrar que tem água não há vida. E por isso é importante manter os mananciais limpos e bem cuidados. É um dever de todos cuidar do lixo que produzimos e descartar corretamente para manter o ambiente limpo iniciativa dos canoístas como Jean. que conhecem uma viagem para Brancos. Engradecem os fortes que contribuem para o um mundo melhor. Ele orienta as pessoas a conservar os rios e ajudar a comunidade, ensinando como fazer isso. Além disso, cuidar das sua, suas margens e fazer um consumo responsável. Estimular a reciclagem e não descartar dejetos individualmente. Contribuem para o mundo Pratica essa ideia. Dicas do Mestrinho é o canal de quem quer um mundo melhor para os meus Entre, curta, inscreva-se e compartilhe. Para mais informações, acesse www.dicasdomestrinho.com.br. Falou e fui!